Está um pouco atrasado, porque a Páscoa já passou Mas eu tô trazendo uma receita Que poderia ser muito bem feita na Páscoa Mas não foi feita na Páscoa E aí meus Cookie Monsters mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês ficaram chateados Como eu fiquei de saber que os ovos de Páscoa Estão tão caros Quanto eles estiveram na vida Eu acho que eles estão valendo mais Do que as barras de ouro do Silvio Santos Que já valem mais do que dinheiro então para deixar a vida de vocês mais felizes e com Nutella e com óleo, eu trago para vocês essa torta de óleo com cobertura de Nutella. Então confere. Aí. Você vai precisar de quatro pacotes de óleo, uma forma com fundo removível, Nutella, manteiga sem sal duas caixas de creme de leite uma lata de leite condensado separe os biscoitos do recheio E triture todos os biscoitos bem trituradinhos. Derreta 3 colheres de manteiga e misture a farofa de biscoitos até formar uma massinha. Música tudo bem bonitinho na base da torta e depois leve ao forno pré-aquecido a uns 180 graus por uns 8 minutos No brigadeiro branco, coloque uma colher de manteiga e a lata de leite condensado. Vai misturando bem até ficar homogêneo. Assim que a panela esquentar, adicione o recheio da Oreo e misture novamente. Quando o brigadeiro começar a desgrudar da panela, desligue e deixe esfriar. Pro creme de Nutella, adicione o um creme de leite e três colheres bem cheias de Nutella e bata bem. Música com a base da torta fria, monte ela bem bonitinho Usando o brigadeiro primeiro E por cima, o creme de Nutella Deixe na geladeira por mais ou menos duas horas para que ela fique bem firminha Desenforme e tá tudo pronto para você e seus amigos comerem Aqui embaixo nos comentários de vocês Se vocês fizerem na casa de vocês, me mandem fotinhos Lá na fanpage do canal, porque eu adoro Ver o que vocês estão aprontando aí do outro lado É isso aí, até a próxima aí, falou!